Deus abençoe as irmãs. Nós uh, vamos fazer nosso primeiro vídeo do Grupo Pérolas para nós compartilharmos sobre o assunto da última semana, que foi sobre a parte que nos falta. Quando a gente sente que parece que a gente tem tudo, às vezes até na nossa vida, Deus nos abençoou com tantas coisas, mas ainda nos falta algo. A gente sente que parece que não está completo. E eu gostaria de abrir Uh, com a palavra que está em Filipenses, no capítulo 4 No versículo 11 e 12 Que a próprio, o próprio Salmo, que é tão conhecido da gente, né, o Salmo 23 Ele no seu original, ele diz assim O Senhor é meu pastor e eu não tenho faltas Não tenho falta de nada, nada me falta porque o Senhor já proveu tudo para nós. Mas por que não sentimos isso? Né? É algo que nós vamos, durante a nossa vida, a nossa caminhada, aprendendo, como diz aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, diz assim. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz aqui que ele passou por todas as circunstâncias, mostrando que na nossa vida a gente ia ter circunstâncias difíceis, como circunstâncias favoráveis, né? mas Ele aprendeu a ser inteiro em todas essas circunstâncias. E nesse momento nós temos aqui né, a irmã Nélcia, a Léo, a Bruna, que também vão estar compartilhando conosco sobre como Deus fez a obra também na sua vida, aquela palavra que Deus tem trazido ao coração delas acerca de como ser completo em Cristo. Amém? Amém. É, muitas vezes... A gente, eu acho que todas nós quando viemos para o Senhor, né, a impressão que, tá, que a gente tem é que nos falta algo e às vezes não é pouco, é muito, sabe, a gente tem um vazio muito grande dentro da gente e a gente não sabe como é que, como trabalhar aquilo, como gerenciar muitas vezes as nossas emoções e... Já dizia um poeta, essa felicidade que sonhamos, toda cheia de dourados pomos, ela existe sim, mas nunca pomos onde nós estamos. Parece que a felicidade que a gente procura, ela está sempre ou lá presa no passado, ou lá no futuro, e eu estou aqui no presente e eu não consigo viver. Né? E Muitas vezes a gente sente um vazio, uma angústia, e vem da alma isso. E na grande maioria, ou nós estamos presas em fatos que aconteceram no passado ou na expectativa do que vai acontecer no futuro. E esquecemos de viver o agora, procurando a parte que me falta, que parece que ficou presa, enroscada em algum lugar, lá atrás ou lá na frente, e eu não vivo agora. E às vezes, muitas vezes, é pelo que nos disseram ou nos fizeram. E essas coisas negativas me fizeram tão mal que elas me impedem de ser inteira hoje. E aí você pode nos perguntar, como é que a gente resolve isso? Como é que eu soluciono esse problema na minha vida? Né? Se o meu sentimento e o seu sentimento é de vingança contra as coisas que aconteceram, e nós estamos aqui pensando assim... Ah, mas eu queria dar certo, sabe? Eu queria fazer maior sucesso para esfregar na cara daquelas pessoas que no passado riram de mim. Dos meus fracassos, de disseram que, que me disseram que eu era incapaz. Olha só, se é esse sentimento que nós temos, nós não vamos conseguir vencer. Sabe por quê? Porque nós estamos fundamentados numa base muito frágil, sem sustentação em si mesmo. Sabe por quê? Porque você não quer conquistar. Você quer se vingar. E você, quer dar uma, você não quer dar uma resposta para as pessoas. E nem para você mesma. Se você voltar lá com esse objetivo, você não vai encontrar o Senhor. Se esse é o sentimento que você tem alimentado, eu e você precisamos ser libertas. O que as pessoas fizeram ou, ou nos disseram, esqueça. O que define não é o que fazem com a gente, mas é como eu reajo ao que fazem comigo. Tanto que a minha reação aos eventos ela é muito mais impactante do que o contexto. Porque tem pessoas que passam pelas mesmas coisas, mas têm reações completamente diferentes. Veja, no momento que eu olhar para o passado, que eu voltar lá, eu não posso ficar olhando ou pensando nas pessoas que me machucaram, que não me ajudaram quando eu caí nas perdas e frustrações, isso não é o mais importante. Eu tenho que olhar para mim nesse lugar, eu tenho que ver o que eu fiz, sem julgamento. Porque se eu faço com julgamento, eu volto lá só para me acusar. E eu não encontro o Senhor lá, porque o propósito está errado. Mas lembre-se, se eu voltar com leveza, e ver quais foram os passos que eu dei para chegar até esse ponto. E eu encontro a causa e penso, aqui eu posso fazer diferente para ter resultados diferentes. Nesse instante, ao invés de culpa, eu tiro lições e resultados. Eu encontro o Senhor e recebo cura, porque Ele e apenas Ele é a parte que me falta. Continuando aqui o que a Nélsica tem falado, Deus trouxe uma palavra muito interessante para mim, que está em João 4. Começa lá no versículo 4, que é conta um pouco da história da mulher de Samaria. Começa pelo 4 dizendo que era necessário para Jesus passar por Samaria pelo caminho que eles iam fazendo. E aqui dizer é muito importante que era necessário passar. Pois naquela época os judeus não se davam com os samaritanos por vários motivos, e motivos muito fortes, como uh, práticas diferentes, religiosas. Eles eram como aquele primo distante que mudou seus caminhos e não continuou com o caminho certo. Então, os judeus não tinham uh, parte nenhuma com os samaritanos. E Jesus, chegando na, na, na frente, na porta de Samaria, diz aqui que ele ficou ali sentado na fonte de Jacó, cansado, e os seus discípulos entraram na cidade. Nisto, no 7 diz, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham entrado na cidade. Então a mulher disse, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Como eu disse, eles já não se, se dá, os judeus já não se davam com samaritanos. E uma mulher sozinha, diz ali que era na hora sexta. Então é meio dia, um horário onde não tinham muitas pessoas na fonte, então era muito uh, estranho para ela um homem judeu estar conversando com ela, pois ela já era, por ela estar indo tirar água, ela já não tinha ninguém para ir tirar água por ela, por ela ser mulher sozinha, ele já não poderia estar falando com ela. E é interessante isso porque Jesus não, não enxerga o passado dela, não enxerga o que faz dela, um, quem ela é ali, ele enxerga só o que ele precisa enxergar em nós, que é quem a gente tem por dentro. Jesus disse assim: se conhecer, no desse, se conhecer o dom, de, o dom de Deus e quem é que te pede, tu, daria, tu me daria de beber. E eu, tu, tu me daria de beber, mas Ele te daria água viva, que significa assim: ele, essa tua sede que tu tem, que tu veio aqui para preencher, só Deus pode preencher ela. Pois Ele diz assim, ela diz assim. Uh, ela pede, então, Jesus, eu quero eu quero tomar dessa água, porque eu não quero voltar a ter sede. E ele disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de jorrar vida eterna. Então, ela diz ela diz para ele, eu quero dessa água. E ele diz, então, vai, busca o teu marido. E ela diz, eu não tenho marido. E Jesus já conhecia a história dela. Ele diz para ela, eu sei que tu não tem... Uh, Bem, disseste que não tenho marido, pois cinco maridos já tiveste, e este agora que tens não é teu marido. Então ele sabia todo o passado dela, sabia tudo que ela tinha vivido. Talvez esses cinco maridos e esse homem que ela estava agora, que não era o marido, era quem ela estava usando para preencher um grande vazio na vida dela. E é interessante que Jesus não olha isso, ele sabe muito bem disso e diz para ela que ela é aceita, que ele está ali para preencher, para dar essa água viva para ela. E o que é muito legal é que ela, ela volta para a cidade dela e ela vai chamar outras pessoas. E ali no versículo 29 ela diz, ela diz, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? E isso é um, uma lição muito boa de, de evangelho. Eu até anotei aqui uma, uma coisa que eu acho interessante, foi que quando... Jesus trata ela com misericórdia ele enche ela da graça dele e ela quer passar, aquilo é tão grande o perdão dele é tão grande e ela se sentiu tão cheia que não importava mais quem era ela, ela voltou para a cidade dela, de que todo mundo provavelmente conhecia ela, e ela quis falar dele, e eu achei e acho muito legal que ela disse, vinde comigo ela faz um convite a todos vê de um homem que me disse tudo quanto tenho feito então vem ver esse homem que me conhece e que Contou a minha história para mim, então é um pouco do testemunho dela. Ela está passando. Olha, eu não tenho mais vergonha do meu passado. Eu sou aceita e agora, pra, daqui para frente, eu vou ser uma nova criatura nele. E eu, o que é mais interessante é a humildade dela dizendo: Será este porventura o Cristo? Então é uma forma de dizer assim: Será que não é esse o caminho? Será que não é isso que a gente precisa? Será que não é não é desse amor que a gente precisa? Porque a gente acredita, assim, uh, ser visto pelo outro muitas vezes é ser julgado. É, se a gente abre o que a gente está sentindo, a nossa, o nosso coração, o nosso passado, a gente pode muito bem ser julgado da mesma forma como a gente muitas vezes faz com o outro. Mas ser visto por Jesus é ser amado. Qualquer pessoa que conhece a nossa condição, nossos pecados, nosso passado, pode nos julgar, mas eu posso afirmar para vocês com certeza que Deus nos conhece pois Ele nos fez dessa forma e mesmo assim Deus pagou o preço mais alto pela nossa vida. E a gente sabe direitinho o valor de uma coisa quando a gente está disposto a pagar um preço alto por ela e esse preço que Deus pagou foi o mais alto possível pela nossa vida. E a, essa história mostra muito bem que não importa onde a gente esteja agora, é sempre o momento de procurar Jesus e começar esse caminho não importa o começo é o que ele importa para ele é a escolha e o fim acho interessante nessa história né Bruna que ela foi tirar água e aí ela deixou o cântaro lá depois quando encontrou Jesus né então aí é que me toca assim que às vezes a gente vem à procura de uma falta de preencher algo mas quando tu encontra Jesus já não te falta mais nada que o cântaro fica, tu entende o que realmente tu estava precisando e realmente às vezes a gente nem entende o que a gente está precisando e o próprio Senhor Jesus nos guia a isso, né? É tremendo mesmo. Amém. E eu dando continuidade também uh, meditando no Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uh, isso é em todas as áreas da nossa vida, nada nos faltará, né? Não é só um pouquinho, são todas as áreas. E buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas e de fato elas serão acrescentadas. No Senhor eu tenho descanso, forças renovadas, orientações seguras, coragem, proteção, alimento, reconhecimento, bênção sem fim. O amor de Deus é a presença de Deus para sempre, Deus nos dá essa promessa. Então, uh, uh, falando sobre essa parte que nos falta, eu vou, na verdade, trazer um testemunho que uh, faz parte da minha vida, né? eu conheci a palavra do Senhor, eu me converti aos... Uh, me converti, na verdade, me converto todos os dias, né? eu conheci Jesus com 27 anos e eu vinha de um lar, eu, eu vinha de um lar católico, né, e um dia eu estava assim, foi super engraçado, assim, que eu nem estava esperando isso, porque até então você acha assim que você não precisa de nada, tá tudo certo. E eu estava, foi, foi muito interessante que eu estava num evento, assim, aí veio uma pessoa para mim e falou assim, você já conhece Jesus? Aí eu disse assim, sim, já conheço Jesus, como é que eu não vou conhecer Jesus? Mas tem certeza, já confessou ele como teu senhor e salvador? Eu disse assim... Não sei, mas eu já não sei, né? mas eu só sei que eu conheço Jesus, eu sou católica, não sei o quê. Enfim, aí essa pessoa veio para mim, então, faz a, faz a oração do novo nascimento e, através disso, você vai ver que a tua vida vai mudar. Eu disse, ok, eu pensei, assim bem interessante essa proposta, né? Vou quero ver o que vai mudar. Enfim, uh, realmente fiz a oração do novo nascimento, conheci Jesus, uh, a partir desse dia, assim, eu fui... Uh, uh, Comecei a congregar, enfim. E aí o que eu quero falar na parte que falta. Até os 27 anos, assim, eu via que de fato faltava, faltava o amor. né? E naquele momento em diante, assim, foi realmente um divisor de águas. Eu vi que isso tudo mudou na minha vida. Eu conheci Jesus e realmente vi que o, o mais importante que me faltava era o amor. E isso foi me acrescentado a partir daquele dia em diante. Muita coisa mudou, mudou mesmo. Então, eu, eu lembro, assim, uma área que eu sofria muito, porque até então eu já estava formada, tinha a minha profissão, estava super bem profissionalmente, super bem como mulher, enfim, como tudo, mas me faltava, que era o meu esposo, que era eu me apaixonar por alguém de fato, amar, apaixonar, eu acho que também já tinha me apaixonado, era amar de fato mesmo, e, e eu sempre tinha no meu coração de constituir família, ter filhos, tudo, enfim, mas eu pensava assim, nossa, mas eu já estou já com, aí já tinha passado, eu acho que quando veio essa questão de eu me perguntar, eu quero família, eu já tinha 31 anos, então eu conheci Jesus aos 27 e aí começou um novo processo na minha vida. Então, eu sempre me questionava assim, mas, senhor, eu quero muito o meu esposo, eu quero... E foi, foi essa área que Deus me restaurou, que foi na área do amor, do, de, de conhecer alguém, enfim, nessa área de relacionamento, né? Então, aos 31 anos de idade, eu conheci realmente uma pessoa. E, e, enfim, e aí a gente casou, casamos em 20 dias, de nos conhecermos, de, de noivarmos e casar. Então, assim, e eu te digo, não, foi fácil, mas amém, já faz 11 anos que eu estou casada, Deus tem acrescentado, assim, muito amor em nossas vidas. Temos dois filhos, a Clara e o Nicolas, e, e vejo assim como a obra de Deus ela é completa porque em Deus eu consigo uh, eu consigo ver que nele eu consigo todas as coisas quando vem as dificuldades quando vem as tristezas quando vem as angústias, quando vem todas essas coisas a gente consegue uh, o renovo em Cristo e antes disso eu via que eu tinha essas situações na minha vida e eu não conseguia resolver eu não conseguia saber e eu pensava assim mas uh, que engraçado né uma coisa que eu sempre observei também foi Deus que nos criou. Então, se de fato foi Ele que nos criou, é nele que nós temos que buscar os nossos recursos, e não no outro, no ser humano, nas pessoas. Então, isso também eram situações que eu sempre me perguntava. E quando eu conhecia a Cristo, eu pensei assim, glória a Deus, agora eu tenho, eu tenho a fonte da água viva mesmo. E é em Cristo que eu consigo realmente todas as coisas. É em Cristo. É em Cristo, Ele nos renova, Ele nos tira as dúvidas, Ele nos... é nos pés dEle, dele que a gente choca, e se lamenta e fala, não quero assim, está doendo, eu quero diferente, mas não, não é diferente, então amém, Deus tem nos sustentado assim a cada dia, e também quero compartilhar um outro, um outro versículo da Bíblia, que é Mateus 6, 32 ao 34, que eu acho bem interessante também, que Deus foi me acrescentando isso, né? buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão, a, e, e, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de, de, de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então, é isso, né? Eu tenho buscado em Cristo e eu estou muito feliz e estou muito feliz uh, uh, na verdade, eu estou aqui nesta casa fazem, em agosto vai fazer dois anos, eu já conheço o evangelho há, há 15 anos, então, eu vejo assim que o que eu que o que eu tenho recebido do Senhor nesse um ano e meio, assim, tem sido bênção, tem sido mar maravilhoso. Eu tenho crescido como eu nunca cresci. É, é Cada administração ou cada estudo que eu vejo, assim, eu sempre brinco, eu falo assim: Uau, não é mais leitinho, agora é. <risos> é substância é. <risos> então, assim, eu estou muito feliz mesmo por tudo que Deus tem nos feito, assim, nos abraçado em amor, em, em cuidado mesmo. É isso. Isso é tremendo. Porque às vezes você que está ouvindo, né, pode dizer assim, mas como isso acontece? Com, pode acontecer comigo? Porque eu sinto essa ausência na minha vida, eu sinto essa falta e eu não sei como chegar lá. Uh, eu vejo que até essa preocupação às vezes nos impede de encontrar com Deus. É uma medida que você vai caminhando nesse conhecimento, que nem a Léo disse, 15 anos, né? em um ano e meio... Ela está se abrindo e o Senhor se abrindo para ela, de forma que ela está sendo suprida na sua alma. E eu vejo assim que dentro dos testemunhos, acredito que cada uma de nós pode ter aqui, na minha vida mesmo eu via faltas nas ausências. Tipo, eu pensava assim, tal e tal coisa não faltaria na minha vida se meu pai estivesse naquele lugar. Então, como ele não está, não cumpriu com a parte dele, eu achava assim, então isso me faltou sim, Deus. E agora? Né? E aí foi quando o Senhor disse assim, quando você me ver, filha, nas tuas ausências, nas ausências da tua vida, quando você me encontrar lá, você vai ver que nada te faltou. Até a pergunta que Deus me fez foi, te faltou algo, Andreia? E eu disse, não, faltou, Senhor, tu me supriu. Aí eu entendi que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas também é o Cordeiro de Deus substitutivo. Ele, ele veio substituir aquilo que eu não consigo fazer. Deus me fez ver assim, aquilo que meu pai não conseguiu fazer, amém, foi por fraqueza, mas o Cristo substituiu a pessoa dele e me supriu, não deixando-me faltar. Assim como o Senhor também, tirando o meu pecado, me possibilita perdoar aquele que tem fraqueza. Por isso que Cristo basta para todos nós. Dentro das nossas ausências, das nossas faltas, a gente precisa procurar aonde está Cristo. Porque Ele disse, eu estou contigo Todos os dias da tua vida. Naqueles momentos mais difíceis, o Senhor estava contigo. Nos momentos mais alegres, o Senhor também estava contigo. Senão nem a alegria a gente consegue suportar, né? A gente se desequilibra na alegria. <risos> então, o Senhor está conosco todos os dias. Procure Cristo na tua vida. Provérbios diz, reconhece em todos os teus caminhos... Até vamos abrir lá para a gente ler direitinho é Provérbios 3, né? Provérbios capítulo 3. Diz assim, é capítulo 3, versículo 5 uh, e 6, diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Né? Às vezes a gente toma o sentido contrário. O Senhor vem e endireita a nossa vereda para nós caminharmos em direção à vida. Amém? É, ouvindo a Andrea falar, é, a, a, na grande maioria das vezes, nós trazemos muito mais coisas que aconteceram lá na nossa infância, que nos marcaram para a nossa vida adulta aqui, para dentro de casa, mais do que nós possamos imaginar. A forma que nós somos educados, a forma que as coisas eram conduzidas dentro do nosso lar, isso, isso mexe demais com a gente, porque aquilo vira é, a tua forma de vida. E, normalmente, quando você se casa, as pessoas são muito diferentes uma das outras. E aí, quando somos apenas namorados, as coisas são muito fáceis. E a gente acha que vai continuar assim. Mas quando nós vamos para o casamento, literalmente, a gente vê que as coisas não são fáceis. E que eu aprendi de uma forma e que o meu esposo aprendeu de outra forma. E a probabilidade dos conflitos começarem aí é imensa. Porque são famílias diferentes, são hábitos diferentes. E aí eu preciso me adequar para eu conseguir viver, eu preciso ser nós, porque se eu apenas quiser que os meus desejos sejam satisfeitos, a probabilidade de dar problema é enorme, e às vezes a gente com um mês, dois meses, três meses, você acha que não vai dar certo, nossa, mas eu achei que seria maravilhoso e não está acontecendo isso, muito pelo contrário, é muito conflito, é muita diferença, e se nós olharmos um para o outro, a gente vai chegar à conclusão de que é um frágil apoiado em outro frágil, na esperança de que cada um dê ao outro a felicidade que ambos não têm. Porque nos falta uma parte. E não é só em mim, não é só na Andréia, não é só na Léo, nem na Bruna, em todos nós. Nós nascemos faltando uma parte. E essa parte que nos falta, ela só pode ser preenchida com a presença de Cristo. Eu só vou ser completa quando isso acontecer. Mas tem um fato, a Andrea estava comentando da infância, e tem um fato que me marcou e o Espírito me traz agora para repartir. O meu pai, ele era muito ausente quando criança, ele era muito ausente, ele vinha tipo de 15, 20, às vezes uma vez no mês. E eu amava quando ele chegava, eu corria para lavar os pés dele, secava, e eu queria ganhar um abraço, mas o meu pai, ele, ele, a forma que ele foi educado e a forma de receber amor, a linguagem de amor não era tocando, <risos> era dando presentes, e eu queria muito receber um abraço, e queridas, veja como isso marca a vida da criança, sabe? Que legal que o Espírito me trouxe isso. E logo do, embaixo para baixo assim da nossa casa, tinha um casal e tinham duas filhas, eram minhas amigas as meninas, a gente brincava pequenas assim, seis, sete anos. E aquele pai chegava todas as tardes e elas iam correndo e ele abraçava elas e girava elas e eu ficava sentadinha olhando aquela cena. E eu dizia, eu queria tanto que meu pai fizesse isso. E quando meu pai chegava, eu achava que ele ia entender que eu queria ganhar um abraço. Mas ele não entendia, ele tirava e olha filho, o que eu comprei para você e tal. E não era nada daquilo que eu não conseguia falar para ele, gente. Eu só fui conseguir falar quando eu era adulta, quando eu já tinha vinte e poucos anos. E um dia dentro de casa, assim, já era casada, já tinha até os filhos eu comecei a dizer para o Espírito Santo, Espírito Santo, sonda meu coração e veja se tem alguma coisa ainda dentro de mim que eu preciso receber cura, traz isso para mim. E o Espírito Santo trouxe essa cena da falta que aquele abraço me fez quando criança e como aquela, aquele fato de ver as meninas sendo abraçadas e giradas pelo pai gerou uma falta dentro de mim muito grande e que eu fiquei com a figura masculina tipo, oh, fica longe de mim. Tipo, sabe, por porque na figura do meu pai, que eu esperava ver, aquilo que eu olhava e as meninas recebiam, eu não tinha. E, e o Espírito Santo trouxe isso para mim e eu pude conversar com ele, mas antes de eu conversar com meu pai, o Espírito Santo me disse, filha, todos aqueles momentos que você estava sentada vendo aquele pai abraçando e você achava que você estava com ausência de afeto, de amor... Eu estava lá e eu te abracei todos aqueles momentos, eu estava lá e eu te abracei todos os dias. Então no momento que o Espírito falou isso para mim, eu recebi cura e quando eu recebi a cura, foi como se realmente saísse aquela parte que me falta foi completa sabe e eu pude falar com meu pai e o meu pai amado ele disse para mim filha eu quero que você me perdoe porque ninguém pode dar aquilo que não tem de fato ele não recebeu então é difícil também dar então eu sou tão encantada pelo Senhor e pelas coisas dele porque ele é a parte que nos falta tudo que eu e você precisamos reside em uma pessoa em Jesus Cristo. É nele que nós encontramos, seja o que for, gente. Seja na parte de falta de comunhão com o Pai. Seja em algo que aconteceu no seu passado, que ainda não foi resolvido. Peça para o Senhor sondar seu coração, sabe? Senhor, revela isso dentro de mim. Mas eu quero voltar lá com leveza. Eu não quero nem voltar para me vingar e nem voltar para acusar ninguém, Senhor. Eu quero só ver aonde foi o momento... Para que o Teu Espírito me revele e naquele momento eu receba cura. Porque eu recebi cura e Ele diz que todas as tardes Ele estava lá comigo. E todas as tardes Ele me amou e Ele me abraçou. E eu senti isso, sabe? Então isso é muito precioso, muito precioso. A gente, na terça-feira, que foi a primeira vez que a gente falou sobre esse assunto... Uh, é engraçado porque o Espírito também me tocou para falar um pouco da minha história, assim, e da minha adolescência e da minha infância. E eu fui criada numa família, eu e mais duas mulheres, minha mãe e minha irmã. E eu sempre tentei me enxergar nelas, sempre tentei fazer parte daquilo. Não que elas não, fiz, não, não me deixassem, elas sempre foram maravilhosas comigo, mas eu sempre tive problemas com vergonha, elas sempre falaram muito bem e se relacionaram, eu, eu com peso, eu sempre fui mais gordinha e elas sempre esbeltas, bonitas e aquilo assim me incomodava muito e eu pedi ajuda, elas me ajudavam, mas eu sempre fui, tive fui uma, tive uma ajuda assim externa também muito ruim, de até médicos dizendo para mim, ah, nutricionistas, ah, mas tu não vai ser igual a tua irmã, tá, não não, não adianta nem tentar e aí aquilo foi criando em mim uma coisa, eu preciso ser igual. Eu preciso ser igual a elas. E cada vez que eu tentava mais, eu me frustrava mais. E assim a gente vai criando na nossa adolescência, de querer pertencer, assim quando a gente trabalha com os jovens também, eu preciso estar parecido com esse grupo aqui, porque para poder pertencer, para poder ser aceito. E assim vai indo, e a gente vai se julgando uh, no trabalho, na escola. E até a gente comentava, André André que sobre a história de uma professora minha que eu trabalhei trabalhei um ano com ela, e ela trabalhava muito, muito, muito, e eu olhava assim para ela, e eu me inspirava muito, eu vou fazer que nem ela, eu preciso, e ela começou a ficar mais famosa com o trabalho dela, e eu também quero. E eu me lembro de, às vezes, chegar oito da noite e dizer, ah, eu não consigo mais, eu não tenho mais condições, eu estou cansada, e ir para casa e passar na frente do escritório dela, ela ainda tava e aquilo me gerava uma culpa, como se eu precisasse dá mais resultado, e, e ela era jovem, eu lembro que eu tinha 18 para 19, ela já tinha 26, então ela, ela era muito nova e já tinha conquistado muito, então eu precisava correr atrás para que quando eu chegasse na idade dela eu também tivesse isso. E aí eu veio a notícia, há um, dois anos atrás, que ela tinha tirado a própria vida. E aquilo foi um susto para todo mundo que estava perto dela, eu não estava fazendo... Fazia uns cinco anos que eu já não via ela e aquilo foi um sus primeiro porque é onde eu estava né, para poder talvez amparar e ajudar de alguma forma e o segundo é para onde eu estou levando a minha vida para onde eu quero uh, em quem eu tenho que me inspirar para ter uma vida em quem eu tenho que para quem eu tenho que olhar parar de olhar para o que eu não tenho parar de olhar para o que eu acho que Deus não me deu o que eu acho que eu tenho falta e, e nesse meio tempo, assim, frequentando aqui a igreja, eu dizia para Deus, eu quero ser usada pai. Eu quero crescer, eu quero mais de ti, eu quero mais o teu espírito, eu quero conversar, eu, quero, eu preciso de ti, eu preciso te ouvir, eu quero ajudar. E aí Deus deu uma palavra muito forte para mim, que é como tu quer ser usada se quando tu te olha no espelho, tu não gosta do que tu vê. Tu acha que esse momento que quando eu te criei, que eu usei a minha criatividade, que eu usei as minhas melhores, meus melhores pincéis, tu acha que eu cometi um erro? Como tu vai confiar a tua vida e eu como eu vou confiar a minha obra em ti se tu acha que a primeira coisa que eu fiz para ti que é a tua vida, tu não tu acha que foi que eu fiz mal, que eu fiz errado, que tem, ah, eu acho que Deus fechou um olho quando ele estava me fazendo porque tem alguma, sabe, os outros são certos e eu não dei tão certo assim. Então, Deus botou no meu coração que nós, e eu, eu acredito muito firmemente que tem muitas irmãs agora assistindo que pensam como eu, nós temos que ter o entendimento de que nós somos o melhor trabalho de Deus, nós somos o melhor, o mais perfeito trabalho, até a palavra diz que Deus ordenou ao mar, que fizesse os peixes e a terra, mas ele desceu e nos criou. A gente foi criado por ele, somos criatura e somos a semelhança dele. A gente esquece disso, a gente está falando mal de nós e mal dele ao mesmo tempo. Então, a aceitação começa quando a gente entende que a gente foi feito, criado por ele, mas para ele também. E que cada característica nossa, cada pequena coisa que ele colocou em nós, foi para a obra dele, foi exatamente, eu te coloquei nessa família com essas características para que eu possa te usar assim assim, dessa forma. Naquele dia eu até falei, ele quer mudar o nosso caráter, mas não a nossa característica. Tanto, uh, ah tem gente que é mais engraçada, mais tímida, claro, a gente pode ser assim, só que ele precisa nos usar na obra dele, da forma que a gente foi criada. Então, uh, quando a gente entende que Deus tem esse plano, a gente pode Encontrar, então, essa parte que falta é entender que, ah, então, aceitar que foi assim que eu fui criada. E é claro que tem um milhão de coisas que a gente quer mudar e a gente precisa mudar, mas está aqui. Em nenhum momento o que está escrito nessa palavra é o, a maioria das minhocas que a gente tem na cabeça, que são, preciso mudar isso, eu sou muito assim, eu sou muito assim. Confronta na palavra, confronta se realmente Deus quer isso de ti, o que, que Ele quer de ti. Porque muitas vezes são coisas que são... Uh, colocadas muitas vezes por nós, pelo inimigo, porque o inimigo sabe o nosso potencial. Ele sabe totalmente o nosso potencial. E ele quer que a gente tenha entendimento que Deus não fez certo. Ele não quer que a gente conheça esse potencial, porque ele e Deus sabem. Olha tudo que eu dei nas mãos dela e ela não está usando porque ela não enxerga ou ela não acha que é uma coisa boa. Então, eu botei que a nossa história não foi em vão. Como a gente falou eu falei antes ali, o começo não não importa para Deus, é a partir do momento que a gente encontra Ele e, e segue ali. E a cura de cada uma de nós, e como a gente tem visto nesses encontros, pode trazer cura para muitos outros. Tem uma música que diz, onde está Deus? Eu, ouvi só, eu falei, ouvi só o final, onde está Deus, onde está Deus? E depois, quando eu ouvi o inteiro, é onde está Deus quando tu não enxerga as pessoas, quando tu não te enxerga, quando tu não ajuda o próximo, quando tu não usa o que Deus te deu, para fazer a obra dele. E é aí que a gente esquece e acha que está faltando uma parte quando a gente não faz o que Deus colocou na nossa mão para fazer. Não confia. Amém. A gente tem que acabar, né, irmãos? Mas assim, o Senhor diz: Ele está contigo todos os dias da tua vida. Hoje que você está ouvindo essa ministração, Deus está contigo. Ele está aí com você. Nesse momento. Ele diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, clama-me, clame ao Senhor. Nós gostaríamos agora de estar orando por você e pedindo que graciosamente o Espírito Santo te abençoe com essas palavras que você ouviu, faça uma obra no teu coração e que o Espírito Santo esteja agora, nesse momento, gostaria que você também agora fechasse os teus olhos e que você pudesse tirar esse momento para receber essa oração. Amém? Quero dar as mãos aqui para juntas nós podermos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, pelo teu imenso amor, pelo teu carinho, Senhor, porque as tuas mãos nos alcançou, Senhor, porque tu esteve conosco, todos os dias, Senhor, no nosso ontem, no nosso hoje, e já está nos esperando lá na frente, Senhor. Que a Tua paz, Deus, esteja com cada vida, agora que está ouvindo, Senhor, essa ministração, que ouvirá, que chegará até essa casa, essa pessoa, derrama sobre ela a Tua bênção, derrama sobre ela a Tua vida e a Tua salvação. Eu oro para que Tu, Senhor, derrame o óleo de cura, que Tu tire todas as dores e todas as faltas e Tu possa, Senhor, preencher todos esses cantinhos com a Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos que Tu és um médico por excelência, que conhece profundamente o coração de cada um. Que Tu possa agora abraçar essa pessoa, Senhor, tomá-la nos Teus braços. Que Tu possa agora, Senhor Jesus, curar e dar a sensação a ela, Senhor, que ela é segura, ela é protegida, ela é abençoada por Ti. Em nome de Jesus, que ela Te conheça, que o caminho da salvação chegue até ela e a sua casa. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém, Pai.